What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da Brilhagem. Estamos de volta com o quadro Júnior Interviews, que é o quadro onde, obviamente, entre entrevisto as pessoas. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar um cara que eu sou muito fã, já fui em vários shows dele. E eu tô muito feliz que ele tá aqui comigo hoje. Esse cara, Flash, é o melhor cover do Michael Jackson do mundo. Melhor até que o próprio. Não. Quem que é? Rodrigo Teaser, Aê! Rodrigo. Obrigado, obrigado, mano, cara, eu tô Adiós. muito feliz que você está aqui, cara. Seja muito bem-vindo, viu? Oh, eu tô feliz, cara. Rodrigo Teaser, ele tem um talento incrível para dança. Para cá é um artista completo. Vocês vão ver aí uns trechos do trabalho que esse cara faz, é fantástico. E o Rodrigo ele tá aqui para falar um pouco do trabalho dele, da vida do Michael Jackson, de mim também, falar bem, né? Sim. Mais. <risos> você você você dança canta atua também faz tudo do Michael Jackson sim foi, foi, foi era o meu passatempo né é. acabou se tornando um trabalho certo e, e quando que você começou a, a, a imitar né vamos dizer assim o Michael Jackson é, profissionalmente começou quando você já era adulto é. um adolescente eu, eu comecei você nasceu assim não eu comecei criança <risos> Eu, na verdade, eu nem me lembro quando eu, eu não me lembro da vida sem ser fã do Michael Minha mãe fala que eu tinha uns 5 anos Quando eu comecei a dançar <risos> e tudo mais Mas eu era muito tímido E eu era, eu era tímido demais Assim eu era aquela criança que ia na festa infantil O molecado tava brincando E eu ficava no canto, encostado na parede pe... Rezando, tipo, pelo amor <risos> de Deus Me chamem pra brincar Me chamem pra, pra brincar E não é bom isso, não era saudável não. Eu já passei por Uma... isso é. Eu era o, o último a ser escolhido na, na educação física Eu sei, era sempre assim E Só que em casa eu me trancava no quarto E ficava o dia inteiro dançando era a sua fuga, vamos dizer assim? Era, do, do... era. E aí minha era. mãe, de alguma forma, ela deve ter entendido. Falou, meu, como é que uma pessoa que é tão tímida para falar com outras crianças, gosta de dançar? Uhum. E aí ela me colocou, na época tinha esses cursos para criança cantar, dançar, desfilar, fazer tudo. Sim. E eu, era muito ruim tudo lá, tudo era, era muito ruim tudo. E aí teve um dia de imitar alguém, e aí eu já tinha uma luva e um chapéu, fui imitar... E o professor lá viu e falou, meu, chamou minha mãe e falou, olha, isso daqui é um outro universo, é um outro Rodrigo. Ele fez isso de uma forma muito bem, tragiu muito bem, incentiva. E aí eu sempre falo que quando, quando você sobe no palco a primeira vez, se aquele lugar não for teu, você vai falar que bacana essa experiência uhum, e não volta. E não volta mais. Mas então, eu, me caso... lembro, eu me lembro de sair e falar, mãe, puxa, eu quero fazer isso de novo. E aí, eu, quando eu era moleque, eu ficava Mãe, me arranja um lugar pra eu fazer show Me arranja um lugar pra eu fazer show E aí, eu até é engraçado, que a primeira vez que alguém me chamou E me pagou um cachê Eu era moleque mesmo, que eu não lembro a idade Moleque, 12 anos talvez uhum. E a pessoa me falou, olha, vai ter uma festa Eu quero que você se apresentasse, eu vou te pagar E eu fiquei tipo, pagar 20 Como brigadeiros né? Né? Eu falo, Meu, mas eu Com pagar. 12 anos e eu, eu, eu falava, mas isso é o que eu faço Você não tem que me pagar Não, imagina, você vai dançar na minha festa né? Eu me sinto, eu fico sem graça eu ficava bom tudo bem então mas eu pensava assim mas isso, isso é o que eu faria se você me chamasse do mesmo jeito de graça né? e aí quando eu fui crescendo né adolescente aí quando eu tinha acho que mais assim para adulto mesmo uns 18 para 19 anos que eu entendi que existia uma possibilidade de isso ser um trabalho uhum. e aí foi quando eu entendi que para você cobrar alguma coisa você tem que oferecer alguma coisa Sim. né que a gente pode chegar e falar que vale quanto quiser se as pessoas vão achar que vai vão pagar, é outra coisa. Aí ah, é outra história. E aí foi quando eu comecei a me preocupar muito assim, com o figurino. Comecei a entender que não era uma fantasia, que era um figurino, era um instrumento que fazia parte desse trabalho. Uhum. Comecei a me preocupar com a qualidade disso e tudo mais. E aí você começa sozinho tendo seu figurino. Né? Você faz outro figurino, outro figurino. Aí você pensa, se eu tiver bailarino? E, eu... e se meu bailarino também tiver um figurino legal? Uhum. E se a gente tiver efeito? Se... Então você começa a entender que quanto maior é isso que você faz mais gente você vai atingir Sim. e mais bacana vai ser isso, a experiência exatamente é. isso é um lance de, de empreendedorismo também né porque você é com seu próprio show é também tem que entender essa questão de negócio logística valores então eu acho isso muito legal também porque é um empreendedorismo na, é. na arte né é no começo era até engraçado porque assim eu, eu fazia um show eu falava cara eu preciso ter um registro disso uhum. como é que eu vou como é que eu vou oferecer para as pessoas isso? Aí você faz um show, grava da melhor forma que você podia na época uhum. e falava, olha, eu tenho esse produto, eu tenho esse show, isso é o que eu tenho, tá? Então, pô, é muito engraçado, porque no, no começo era eu e bailarino, aí eu lembro que em 2005 o Michael estava passando pelo processo lá que ele estava sofrendo, Sim. era um negócio complicadíssimo e a galera na época caindo pesado em cima dele. Isso se refletiu, em você também? Eu refletia é? refletia na época naquela época eu refletia já porque eu lembro que eu já fazia isso já fazia de uma forma muito infinitamente menor do que eu faço hoje mas eu lembro que tipo assim não não, não no meu evento não porque pô Michael tá sendo acusado não quero nada relacionado a Michael no meu evento nice. aí eu lembro que tinha alguns eu lembro que tinha parques assim que eu fazia algumas apresentações e aí falaram, não aqui não não dá porque Michael tá sendo acusado e tal aí, aí eu aí eu peguei e falei tá bom falei que a Priscila né que a Priscila a gente nas desde 2001 nos conhecemos 2001 Falei ok vamos montar um show então Aí pessoal vocês são muito débil mentais vocês não batem bem na cabeça a gente quer coisas <risos> horríveis cara é sempre Porque... assim né primeiro vem aquele o oh, cara é a galera louco. xingava pesado a gente que não não você vai estão cabeça uhum. Aí a gente falou, não, vamos fazer, vou montar um show. Não, ele vai ser preso, você vai fazer o quê? Eu falei, não, ele vai... Aí eu falava, ele vai ser inocentado e quando ele tiver inocentado a gente comemora nesse show. Então a gente começou a montar um show, aí eu lembro que eu fui no Teatro Gazeta. Isso em 2005, fechei o Teatro Gazeta numa quarta-feira. Uhum. O Michael foi inocentado em julho, em agosto eu <risos> apresentei o show no Teatro Gazeta. E foi tão incrível porque a gente lotou o Teatro Gazeta numa quarta-feira. Nossa, que é um num dia. Num show amo, que era né? eu, bailarino dublado. Tinha eu bailarino, aí a gente botou uma luz bacana, efeitos pirotécnicos e tal E aí a gente gravou esse show E editou esse show direitinho E aí esse show, digamos assim, virou meu portfólio ah! Chega na, na, na, na minha área, mais e... ou menos, né? Que, que é o inglês, porque pra cantar, e... Michael, Michael, obviamente, fa falava inglês Sim. Né? cantava inglês, é. e você, para conseguir cantar a, as canções do Michael você teve que estudar inglês, você aprendeu por causa do Michael, qual é a sua com relação mais... com o inglês e as letras do, do Cara, Michael Jackson? eu comecei a entender algumas coisas de inglês por causa da música do Michael, eu, eu não tinha, minha, meus pais não tinham dinheiro para pagar curso, uhum. e aí eu pegava li, livro de, de, de alguém, xerocava, e ficava tentando entender as letras, e aí eu, eu, eu, eu, era maluco, porque o Michael, você... Eu, eu no meu inglês perto do seu é nada, é zero. Você vai entender é o que isso, eu vou falar. Né? O Michael tem uma dicção que, que é chamão, chamão, chamão, chamão, E aí eu lia lá, Camon, eu lia Camon, aí eu ouvia, Camon, né, né, Camon, eu falava, eu falava, mas onde tá esse X, gente? Então, tipo, o Michael tem mesmo uma dicção que é diferente, e aí Sim. tipo, tinha muitas coisas. É muito, por exemplo, uma coisa que até hoje o pessoal zomba de mim. Porque eu, eu aprendi muitas coisas do Michael quando eu era criança lendo. E é engraçado como tem coisas que você depois sabe que tá errado. Mas a nossa memória, que nem... Smooth Criminal. É Smooth uhum. Criminal, né? Certo. Smooth Criminal. Eu, nunca, eu, eu, eu falo smooth. <risos> e todo mundo fala, tá errado. Eu, eu falo, eu sei. Na hora de cantar, eu canto certo. Mas eu não consigo, porque eu aprendi tão criança. Eu li, ah, smooth... Aham. Uhum. Tem TH? Tem TH, então você fala de É Smooth. Smooth de Thiago, né? Por exemplo, tch. é Tiago. <risos> Thiago. não tiver Smooth, Criminal. Tá Criminal. certo isso daí. Então, meu. Eu, só, que... eu sou assim também, porque eu aprendi muitas músicas do Michael a cantar errado primeiro, ah, pra depois fala, entender a letra. Deus. Então eu cantava assim... <risos> Billy Jean, it's not a pipe, it's just a Came back, não, não, eu, não ia, eu canto não assim. Vai, Mas é muito... Aí depois, às vezes, eu quero cantar certo, e saiu errado, fica, porque, porque ficou fica na, na memória. E é um lance muito maluco, porque você volta lá atrás, cara. O One of Stars eu lembro uh -huh. que eu ficava... Eu não sabia ficar... Uhum. Aí quando você lê, você começa... Aí você fala... No começo, pra mim, era assim... Como ele fala esse tanto de palavra nesse... Sim. Não, não. Sim. Aí você fica... Não é, não cabe, não existe... Não existe. É aí, errado. aí quando, aí, aí quando você vai aprender, cara, eu lembro que eu era moleque, quando você conseguia, era uma felicidade, era uma vitória <risos> que você falou ah, eu encaixei, eu encaixei. Eu consegui <risos> uma frase, né? Cantei uma Manda, frase Era muito bom. E aí depois você fala, putz, agora eu tenho que entender o que ele tá cantando. Então, Cara, eu, eu comecei a, a querer aprender inglês porque eu queria entender o que ele cantava. Sim. Mas o Michael foi uma motivação, né? Assim como <risos> <risos> o Zelda foi pro Junior. Uhum. Se, é sua motivação jogo... de falar inglês era Zelda? Zelda, cara. Putz, cara. Zelda É, eu nunca consegui jogar Zelda. Não? Não. Meu Deus tem que Zelda. muito cara. ruim de Zelda. Meu Deus do céu, Zelda. Eu ficava no Mario Bros. <risos> <risos> <risos> Zelda <risos> é muito Mario. mais difícil, pelo amor de Deus. <risos> e e eu, eu, eu, eu, eu, eu vi que você tem contato com o LaVelle Smith, ah, que é sim, o coreógrafo sim. do Michael, né? É. E, cara, eu já vi até que ele fez performances com você ao é, vivo foi, foi. e tudo mais, você é. tem uma relação com ele de amizade, de Se trabalho? tornou, Se tornou uma, uma relação de amizade, uhum. no início Qual era uma que coisa... amigo do cara que, <risos> que coreografou o <risos> Michael Jackson? Cara, né? é porque ele é um, eu, eu acho ele um ser humano realmente muito especial, e assim, se você pegar todos os dançarinos que já dançaram com o Michael, na vida do Michael, nenhum dançarino ficou 21 anos, ele foi o único, e eu costumo dizer que se ele ficou 21 anos foi porque o Michael quis, porque chegou, veio, foi embora bailarino uhum. a vida inteira. E esse cara ficou 21 anos. Então, alguma coisa ele tinha de muito especial pro Michael manter. E ele é um cara que ele é incrível, assim, é... ele mudou minha forma de enxergar o que eu fazia. Ele te treinou, ele chegou a. Sim, porque assim, com em você. 2014, quando o Michael se foi, na verdade, eu comecei a montar esse show. E aí a gente demorou muito tempo montando o show e tal. E aí eu mandei uma mensagem para é, o Lavelle E para vários. Mandei pra várias pessoas que trabalharam com o Michael como fã agradecendo a contribuição dessas pessoas para a obra do Michael, algumas pessoas nunca nem me responderam, outras me responderam, outras falaram, oh, thank you, thank you, e o Laverne me respondeu tipo dois anos depois, e quando ele respondeu, nesse meio tempo a gente estreou o show, aí quando ele respondeu, eu falei, cara, olha, além de ser muito fã do Michael, eu sempre imitei o Michael e eu estreiei esse show, e eu queria sua opinião honesta, se você achar bom, pode falar, se você achar ruim, pode falar. Por e-mail mesmo? Não, por Facebook. Facebook? As e aí, ali, tá? É. E aí, ele respondeu. E, pra nossa surpresa, ele foi muito querido. Ele pontuou todas as coisas que ele gostou. E ele falou: Olha, eu tô muito surpreso com a riqueza de detalhes. Quem produziu? Eu falei: ah, Fui a minha esposa. Aí eu falei: Não, não, bacana, vocês tiveram a ideia, mas quem produziu? Eu falei: Não, fui a minha esposa mesmo. Não, querida. Pensando que tinha. Algo, é, aí é assim: Não, querida, se você não tá entendendo, vocês coordenaram, mas alguém botou a mão na massa. Eu falei, não, cara. Aí eu falei, Aqui no Brasil você tem duas opções: que alguém faça pra você ou você mesmo faz. Você faça. mesmo faz. E eu falei, a nossa opção, a nossa opção que sobrou foi a gente fazer. Então a gente fez realmente tudo. Tudo, tudo desse show eu conheço. Cada parafuso que monta o meu cenário eu conheço. Aí falou, cara, então eu quero fazer parte disso. Nossa, e aí eu falei olha eu, que, eu não que tenho legal. como é eu não tenho eu não estou nesse patamar ele falou não cara eu quero fazer parte disso Chorou um pouco né nossa senhora <risos> nem aí ele falou olha quando você tiver um momento especial separe que eu que vou pro é. Brasil eu vou te dirigir e eu vou fazer parte disso que aí a gente achou legal. a gente achou uma data bacana ele tudo certo uhum. aí ele veio tal e ele Fez comigo, ele, ele me dirigiu. E ele fez comigo que ele falou assim, mentira. Eu vou dividir com você o laboratório que o Michael fazia com os bailarinos. Tudo que o Michael dividia com a gente pra preparar a gente pra um clipe ou pro show, é o que eu vou fazer com você. Pra mim foi especial demais. E aí pra minha surpresa, ele pega e fala, olha, desde que o Michael se foi, eu nunca mais subi num palco. Posso subir com você? Aí nesse momento eu chorei muito. Nossa. Que eu ficava... Não. É. E eu acredito que por um momento você deve ter pensado puxa vida eu estou passando pelo que o Michael Jackson passou na mão é. desse cara né Se não, sentindo é um pouco o Michael aprendendo é, treinando não né? é incrível porque assim é, ele conta por, ele conta que o Michael tinha uma forma depois por conta dele eu fui conhecer outras pessoas que trabalharam com o Michael e é muito engraçado como todo mundo relata que o Michael tinha uma forma muito particular de pedir mais então ele conta que às vezes ele pegava, montava uma coreografia e, e se dedicava, e aí na hora de apresentar aquela coreografia, ele, ele ficava esperando uma reação do Michael, aí quando acabava, o Michael fazia assim. Não gostei. Não, não, então, é. uma pessoa normal falaria. Hum.. Não gostei. Ele falou que o Michael fazia assim. Olha, tá lindo mas você pode fazer melhor. <risos> então era uma forma do Michael chegar e falar, olha, dê mais, vale. Então sem querer, sei lá, de repente ofender. É, ou o, então Michael tinha, aquilo é que o Michael sempre tinha. É o Michael sempre tinha um lugar muito de amor. Uhum. A fala do Michael sempre partia de um lugar muito de amor, né? Ele não cobrava, ele motivava, né? É, é bem isso. Eu acho que ele tinha essa essa essa postura. Uhum. Que legal, que legal. E, e, e você já foi para Neverland? Foi que, que, é a... que é como se fosse o, o parque de diversões, vamos dizer assim, do Michael Jackson, posso chamar assim? Era tá. a casa dele, né? Uh -huh. Ele tinha um parque, mas era a casa dele, era onde ele morava. E a casa tinha dele. tinha parque, tinha zoológico, tinha teatro, tinha cinema, tinha estúdio, tinha tudo que você imagina. E você. Como que você conseguiu ir lá? É, é paga ingresso? Você não, não pode, muro? Que, que, não, foi? na verdade a gente Caiu de paraquedas ali. Eu sempre falou, brincava, eu falava vou, pra Precisa. Vou arrumar o Neverland, vou roubar a porta aí. <risos> não, eu sempre falava pra Priscila, eu falava, o dia que eu conseguir ir lá, vou pular esse muro, vou invadir. <risos> Mas na verdade o que aconteceu foi que eles mandaram o nosso material, pro, uma pessoa mandou meu material para quem administra hoje Neverland, e falou, olha, esse cara dedicou a vida, a homenagem ao homenagear o Michael, ele dedicou a vida a, a ter o Michael como uma referência e tal. Poxa, vocês não podem permitir que ele conheça a Neverland, que ele entre? E aí... Poxa, pra nossa sorte, permitiram. E, assim, era pra eu entrar e ficar duas horas lá dentro. Eu fiquei quatro. Nossa, a gente pôde tudo. conhecer tudo. E, nossa, foi uma experiência incrível, assim. É legal. Porque eu costumo dizer que as pessoas, elas sonham em entrar em, na Disney uhum. ou, ou conhecer determinados lugares, que uhum. você compra uma passagem, compra um ingresso você entra. E Neverland era a casa dele. Você só entra na casa de alguém se alguém te convida. Sim. Então, cara... Para mim foi incrível, foi especial demais. Assim. Não que tem legal. preço, né? Não tem. São e poucas foi uma emoção... pessoas que conseguem o que você conseguiu. É, né? não, é bem fechado, assim, é bem restrito. Você não consegue entrar lá e pedir, tipo, ah, posso entrar em eu Posso visitar? Isso é uma coisa que não pode, é fechado mesmo. Uhum. E você teve esse prazer, que legal, cara. Rodrigo, é, você, eu, eu sei que você é um cara que gosta de cultura pop, né? Sim, sim. Eu assisto várias stories seus e tal, vejo você lá e, e eu quero saber se você topa brincar de videogame comigo Você topa? Ah, sim! <risos> topo! E o melhor ainda é que vai ser um jogo do Michael Ah, então melhor ainda Vamos jogar? Tá fechado Então vamos lá, vamos jogar Estamos aqui agora com o Rodrigo Tizer, vamos jogar Moonwalker Clássico do Michael Jackson E já começou Não, e eu lá. tô, é nostálgico Meu, esse joystick aqui é muito nostálgico, cara Ó, oh, o comando é o seguinte, o vermelho você pula, é. ou, ou, o amarelo você joga as estrelinhas, pra cima, isso, tem é. que salvar as menininhas. Não cara, isso daqui, oh. pô, isso aqui é um marco, cara. Eu lembro de jogar isso aí, cara, nos meus 10, 11 anos, e eu ficava, que era de um player, né? É. Enquanto meu irmão, por exemplo, jogava, eu ficava do lado, assim, gritando, né? hein? É. Okay. Okay. Não, isso, eu acho incrível, uma, uma coisa muito incrível desse jogo que é assim, o Michael é um cara que ele faz música pop, mas ele tá inserido na cultura pop de uma forma muito incrível, sim E esse jogo aqui, você sabe da Album Locker, né? Sim, aqui, né? Isso, pô, o cara sabe tudo, mano Não, mas eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso eu fiquei tipo... Não, mano, eu... e é muito doido, porque tinha hum. o Mega Drive, mas o meu que eu tinha era o Master System, que era 8-bits, então... Era mais pobre o gráfico e o áudio, sim. sim Então eu lembro que quando eu via o Mega Drive, eu falava, meu, olha essa qualidade de áudio <risos> e é muito engraçado como teve. É, eu não lembro, não sei se teve outro artista que tenha tido isso, mas é, hoje eu lembro, assim, hoje eu converso com muita gente que fala, cara, eu me tornei muito fã do Michael porque eu descobri o jogo no Alba Então, tipo, é muito maluco. Eu não sei se tem outro artista <risos> que tenha conquistado <risos> público ou ganhado fãs e público por conta de um jogo. Bem, você deu um show ali no Michael Jackson No Walker, né um jogão antigão E tinha uns 10 anos quando eu jogava esse Nossa, jogo Nossa cara, é muito bom esse jogo meu Deus Eu lembro de perder horas e horas jogando <risos> Somos dois Rodrigo, você, você já passou por alguma situação engraçada Caracterizado de Michael Jackson? Ah, já já passamos, eu e a Priscila Porque a Priscila a gente se conheceu Ela faz, Mer faz, faz Merlin Mor A gente se uh -huh. conheceu em trabalho E aí em uma numa ocasião a gente estava no carro Eu de Michael, ela de Merlin e o carro parou e eu precisava eu, a gente precisava chegar eu queria pedir para as pessoas me ajudar a empurrar o carro, as pessoas não ajudavam, achando que era uma pegadinha. Você saiu do carro de Michael Jackson? Não, eu não tinha coragem de sair, de eu só Mar baixei o vidro Mar e ficava assim, ó. Oi, me ajuda aqui, <risos> empurra, e as pessoas falavam assim, ó. Pegadinha, ia <risos> fazer onde está essa câmera? Onde está é essa câmera? Não, não, não, não, não. E aí eu ficava lá no carro desesperado, falava, "Meu, não é possível." E o pessoal, ó, para aqui pro Michael Jackson, Michael Jackson tá fazendo uma carona, por favor, empurra. Ah. Ih, vamos lá, eu... Não, demorou, não. A gente tem um carro parado com o Michael Jackson, é Marlin, boa. eu passo lá, e eles <risos> vou sair correndo. Cara, na todo p... mundo achou que era pegadinha. E tipo aí... aquela história do palhaço, né, o palhaço que roubava as crianças pra é. pegar o Oregon. Michael Jackson e a, a Marilyn tão roubando as crianças. Hoje que eu dei risada, mas na hora, na hora eu fiquei, meu, como é que a gente vai sair daqui? E o Rodrigo, além do trabalho com o Michael Jackson, você também tem trabalhos autorais. É, eu comecei a liberar minhas músicas, uhum. assim. É, você, nos seus shows, eu já vi você cantando a música Hey. Sim. É. Escuta o que eu vou te falar. Não vim... E agora você tem uma nova, uma nova canção, né? Chega Ultima, mais, Chega é. mais. É, no show eu já cantei outra já minha também, que uhum. eu produzi com uma galera chamada Bem Mais. Uhum. E assim, na verdade, eu sempre, já tem muitos anos que eu produzo músicas minhas, componho, produzo, gravo e guardo. E, e, e aí tá soltando aos pouquinhos? É, na verdade é é? eu não soltava antes por uma questão até de, de não poder, pelo acordo que eu tinha no, no escritório que eu tava, uhum. e uma série de questões que a, a, a gente acaba produzindo na intenção de, de soltar, de lançar, e acaba que ficou contido agora eu resolvi lançar soltar esse material uhum. e enfim mostrar para todo mundo mesmo o que que eu faço e tudo mais legal e... você tem intenção de repente de um dia aí fazer só o seu trabalho autoral e deixar não, o Michael Jackson não não digo deixar o Michael um pouco, mas assim? eu, eu, eu tenho muita intenção de montar um show que seja minhas músicas e outras músicas num outro num outro segmento que não seja caracterizando, fazendo Michael. Mas isso não me impede de fazer o tributo. O tributo é um, uma coisa, meu trabalho autoral é outro. Eu uhum. acho que eles podem existir paralelamente. Uhum. Atualmente, esse é o grande desafio, porque muita gente... Do mesmo jeito que quando a gente resolveu fazer o tributo, as pessoas falavam ah, que absurdo, isso não, não, não tá certo. Muita gente, muita gente hoje fala, como é que é o seu autoral? Ah, não, que absurdo, esse autoral não tá certo. Então, uhum. Sei. eu vou levar diante. É. Você já esteve, nesse, já viveu isso antes, é. né? sabe como é. Só que o autoral, ele requer muito mais trabalho, é difícil porque o mercado musical, ele é um mercado pesado, pesado difícil, é difícil de fazer. Né? Mas é o que eu escolhi, né? Sim. Sim. E de certa forma eu brinco que se eu não fizer isso, eu não sei o que eu vou fazer. <risos> tá no sangue o cara ser artista, meu. E eu acho que todo mundo te pede isso. O quê? E eu vou te pedir também. Tem como uhum. você me ensinar a dançar o, o, o passo do Mox? É agora! <risos> então, eu vou colocar meu boné aqui, o boné do Rodrigo Teaser, ó. Tá, tá vendo esse boné pela internet, Rodrigo? A gente vende no show normalmente, é, no mas show? Tem, tem na internet também, né? Tem internet é. também. Então tá aqui na descrição para você comprar esse boné muito louco aqui e ó, tem várias cores, ó. Vamos lá dançar, Rodrigo. Vamos dançar Vamos lá. esse moonwalk, Vamos, lá. Lá. Vamos lá. Pela primeira vez na vida, eu vou ter uma aula de dança e nada melhor do que ter essa aula de dança com o Rodrigo Teaser. Rodrigo... Vou tentar. <risos> eu não sei se eu sou um bom professor. <risos> Mas eu sou péssimo aluno, cara, então vai ficar tudo igual. Você vai ter a tarefa de me ensinar, ou pelo menos né, enfiar na minha cabeça esse lance do, do Moonwalker. Um walker não, um walker. Um walker é relativamente simples. É, Normalmente as pessoas fazem assim. ó. Isso. Isso é um erro, porque as pessoas pensam... Quando a gente vai para frente, a gente não anda assim, né? Ó. Verdade. Então, quando você vai para trás, você tem que arrastar o pé inteiro e fazer a dobra. É isso daqui que faz o efeito. E aí, aí você se apoia, né? Peraí, então vamos lá. se eu vou fazer certo. Você arrasta inteiro o pé no chão e levanta qualquer. calcanhar. Aí você troca, e arrasta inteiro quando passar, a troca o ganhar isso, isso, aí, é bem isso, tem que ter uma força aqui na hora que você é, dobra, é, que o... você estar tá de tênis também, não vai, não vai ser a melhor opção, certo. mas você tem que pensar que assim, depois que você arrastou, você sobe, uhum. aí você, você só vai esticar a perna que dobrou, quando você arrastar a próxima e dobrar, Entendi. então é isso aqui, ó. e aí você joga o peso apoiado no, não, é, um o peso você vai, você vai ficar alternando entre o, um pé e outro, não tem jeito. Aterou, alterou, alterou, alternou, alternou, é. alternou. Isso aqui demais, né? É. Caramba! Deixa eu tentar mais uma vez. Vamos ver. Vê se o fundamento pelo menos está tá certo. tá e, e, e, e tem que manter a postura aqui também, né? Ó, sim, sim, sim, mexe, sim. Né? Mas isso é outra coisa, é outro nível, né? É, ó. Peraí, aí. sim Isso. E aí levanta e dobra. Peraí, aí. Isso essa troca que faz o efeito é isso caramba cara <risos> quase caiu mas o fundamento comecei a entender é tá isso bacana? é como se fosse andar para frente uh -huh. mas você faz o universo. legal nossa mas tem que ter uma força muito grande no, nos dedos do, do, do pé para manter nessa parte aqui ó beleza aí na hora que você tá arrastando isso caramba é praticamente. Se eu praticar uma, uns dois anos, eu acho que eu consigo, né? Não, chega, chega, chega. Muito, <risos> antes, muito, muito antes, você chega lá. Learners, esse foi o vídeo com o Rodrigo Teaser, o melhor cara do mundo da arte do Michael Jackson. Ele também tem um canal no YouTube. Vai lá aqui na descrição, segue o Rodrigo Teaser, deixa like lá pra ficar feliz, segue no Instagram, acompanha o trabalho desse cara. Tá tudo aqui na descrição pra você conferir, beleza? Rodrigo, foi um prazer ter Prazeria, você aqui. hoje, cara. Muito obrigado, obrigado mesmo. mesmo. Tô muito feliz. Eu feliz. Cara. Melhor entrevista...